Pessoal, preciso comentar aqui pra vocês que diabo que de filme é esse. Meu Deus, eu tive que voltar pra aquele quadro de piores filmes já feitos. E eu não sei porque que insistiram em fazer uma sequência aqui da morte do demônio. E se não fosse suficiente ter feito essa sequência, ainda fizeram uma, uma terceira sequência e alguns remakes, né? E agora, para 2023 tá saindo uma outra coisa, e todos são com o mesmo ator, que agora tá bem velhinho, do Ash. Eu achei isso muito engraçado, porque o primeiro filme não tem muita lógica, né, e termina de uma maneira, assim, que tu não consegue entender, assim, muito o que aconteceu, se o Ash ficou ou não com alguma coisa, enfim, não, não dá para ter muita certeza. Só que, é... Quando o 2 começa, a gente pensa que é uma continuação do primeiro, principalmente por ter o Ash, mas a gente vê que ele tá com uma outra moça ali, e ele tá agindo como se não conhecesse nada ali na casa. Então, fica uma coisa muito, muito tosca. <risos> muito tosca, e o que vai acontecendo, assim, só piora. Então, realmente, assim, fazia tempo que eu não via um filme tão grotesco assim. E o final eu vou contar aqui, porque eu acredito que ninguém vá assistir esse filme em 2022, que ele consegue, na verdade, ele é teletransportado no portal lá do demônio para um tempo medieval, que aí ele vai ter que matar no 3 os demônios de lá. Esse é o filme.